E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos verificar soluções para equações diferenciais. Digamos que nós temos aqui a derivada de y em relação a x igual a 4y sobre x. E nessa aula, nós vamos ver que a solução de uma equação diferencial não é um valor ou um conjunto de valores, mas sim uma função ou um conjunto de funções. E, para tentar resolver essa equação diferencial, vamos testar algumas funções e ver se elas são soluções. Então, por exemplo, será que a função y igual a 4x é solução dessa equação diferencial? Pause o vídeo e tente descobrir. Para essa função ser solução dessa equação, nós devemos derivá-la em relação a x e a resposta ser 4y sobre x. E se nós derivarmos a função em relação a x, nós devemos derivar isso aqui, que vai ser igual a 4. Portanto, se substituirmos essa função no lugar do y, isso tem que ser igual a 4. Então, 4 vai ser igual a 4y, ou seja, 4 vezes 4x sobre x, e eu posso cancelar esse x com esse x, e eu vou ficar com 4 igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. E 4 é igual a 16? Não. Portanto, essa função não é uma solução. Agora, vamos ver se a função y igual a x é a solução dessa equação. Vamos fazer do mesmo modo. A derivada de y em relação a x, utilizando a regra da potência, vai ser igual a 4x3. Então, o que temos que fazer é pegar essa função e substituir aqui no lugar do y e ver se a resposta é 4x3. Então, 4x3. Tem que ser igual a 4 vezes y, sendo que y é x 4 dividido por x. E aqui nós temos x 4 dividido por x, que vai ser a mesma coisa que x3. Então, 4x3 é igual a 4x3, o que é verdade, né? Portanto, essa é uma solução para essa equação diferencial. Não é a única, é uma solução. É o que chamamos de solução particular. Vamos ver outra equação aqui, que eu vou colocar com outra notação. Digamos que nós temos a derivada de x igual a f de x menos x. E a primeira função que eu quero testar é f de x igual a 2x. Será que ela é uma solução para essa equação? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir. Primeiramente, você deve descobrir a derivada dessa função, ou seja, a derivada da função f de x é igual a 2, e com isso, nós devemos testar essa igualdade. f' de x é 2. Então, vamos ter 2 igual a f, de x, que é 2x menos x. E se você resolver isso, você vai ter que 2 é igual a x. E essa igualdade só é verdadeira quando x é igual a 2. E, por causa disso, essa função não vai ser solução, porque o que queremos aqui é uma solução que seja verdadeira para qualquer x no domínio da função. E essa função não é uma solução. Vamos testar outra função? Vamos ver se f de x igual a x mais 1 é a solução dessa equação diferencial. Vai ser a mesma coisa. Primeiro, nós devemos encontrar a derivada de f, de x, que vai ser igual a 1, e nós devemos fazer essa comparação, e aí vamos ter 1 igual a f de x, que nesse caso é x mais 1, então x mais 1, menos x. E eu posso cancelar esse x com esse x Ficando com 1 igual a 1. Isso é verdade, não é? 1 é igual a 1. Portanto, isso é válido e, com isso, essa função é uma solução. Deixa eu descer aqui e vamos ver um último exemplo. Vamos testar se a função f de x igual a e elevado a x mais x mais 1 é a solução dessa equação diferencial. De novo, pause o vídeo e tente descobrir. Como sempre, nós devemos derivar f de x, e aí nós vamos ter que a derivada de e elevado a x vai ser e elevado a x, e a derivada de x é 1, e a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada de f de x é e elevado a x mais 1. E nós devemos fazer essa comparação, e aí nós vamos ter e elevado a x mais 1 igual a f de x, que nesse caso é e elevado a x, mais x, mais 1. Então, e elevado a x, mais x, mais 1, menos x. E esse x é cancelado com esse menos x. E aí vamos ter e elevado a x mais 1 igual a e elevado a x mais 1. Isso é verdade. Portanto, essa é uma solução para a equação diferencial. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!